Boa noite, moangolé, boa noite, angolanos e angolanas, irmãos, é, trago hoje este vídeo, é, nada mais senão para tecer aqui algumas, algum subsídio naquilo que marcou é, alguns dias é, a nossa, a, no, a nossa banda, houve uma manifestação dos adolescentes, até nem, nem eram jovens, são adolescentes de uma escola em Viana que exigiam nessa manifestação, exigiam melhores condições na, nas escolas ou na sua, na sua escola eh, em termos de carteira e acabou mal, mal eh, porque a polícia não soube se comportar como uma polícia republicana a polícia prendeu o professor, espancou ou bateu no professor em frente dos alunos isto, segundo alguma, algumas entrevistas que os alunos deram, né, eles presenciaram, viram aquilo. E nós chegamos a esse ponto, eh, essa indignação, né, até, até quando a nossa polícia? Será que eles não sabem mesmo eh, se comportar e fazer o seu papel como polícia? Será que não conhecem as leis? A, a manifestação não é proibida na banda não há nenhuma proibição desde que seja pacífica desde que seja ordeira é, a polícia chega com tudo com purete bate faz disparo dispersa os miúdos, deixa aqueles minutos é, traumatizados com medo carregam vão carregar aquele medo é, para durante algum tempo isso pode até afetar na boa na boa assimilação deles né no no, nos estudos deles, esses miúdos podem ficar traumatizados, é, é, eu, eu sinceramente não sei o que falar. Vamos ver o vídeo e depois a gente argumenta aí alguma coisa. Antes do segundo ciclo, começaram o dia de hoje. Uma marcha que seria pacífica, acabou com a repreensão da Polícia Nacional... E detenção de um professor. O professor me disse que assim, se nós ficarmos separados, o Estado não vai resolver o nosso problema. Então decidimos caminhar sem barulho, a manifestação, gritar carteira, carteiras assim, sendo uma rebelião. Não estragamos nada, não fazemos nada de errado e levar o nosso professor tudo que nós queremos é só a que que tiram o nosso professor lá meteu Se quando não estava, mas frente eles espancaram E lá onde ele meteram o sítio fechado O que é que irão fazer, fazer dele? Ouviram, eu vou parar aqui, vou dar aqui uma pausa no vídeo Ouviram que o, o miúdo ali, este adolescente, diz Que se em frente, né, diante dos alunos O professor foi espancado Eles nem levaram em conta que este professor é, é como um pai Para essas crianças é um encarregado, né? é alguém que tem uma, uma responsabilidade na educação desses, é, desses, desses pupilos, né? desses miúdos. É, ainda assim, eles brutalmente bateram neste professor. E o rapaz tão inteligente diz, se enfrenta de nós, eles bateram brutalmente ao professor da forma como fizeram, imagina lá onde eles levaram o professor, lá onde não tem câmeras, lá onde não tem televisão, lá onde não tem ninguém para testemunhar ou para defender este professor, o que é que eles poderão fazer contra este professor? Vamos ouvir. Estou com o professor para vir na direção para que possam cumprir a promessa e no caminho quando nós estávamos a chegar para que os policiais mandaram-nos parar, nós paramos, Começaram a conversar com o professor, depois um policial chamou mais reforços, vieram. Depois pegaram um, começaram a dar tiros, pegaram o um professor e lidaram lideram com o purete, lhe meteram a força no, no que? Na, na patrulha e lhe levaram. E nós continuamos a vir, Eu, nós éramos mesmo muito. outros colegas avançaram, foram embora. E nós começamos a vir, chegamos na direção, explicamos, depois nos falaram assim, não, vocês não podem falar do vosso professor soberano que é para que resolver o problema das cadeiras. Por isso, sou caralho, a solteira do nosso professor, porque lhe espancaram a nossa frente, lhe deram choque. E vocês sabem onde o professor foi levado? Aqui no comando de Viana. Crianças e adolescentes da escola 508, o Vou pausar aqui de novo para tecer aqui alguma, algum subsídio. É, é triste. Eu, mais cedo, vi na página do, do jornalista, acho que é o José Gamas, é, é, ele fala, é, ele argumenta né, algo sobre um certo deputado, com o nome, se calhar, de Vandune, que diz que este professor tinha que ser investigado. Não, o que deve ser investigado é essa escola, porque há dinheiro para para compra de carteiras, de material, né de para petrichar as condições necessárias para essas escolas. Há ah, esse dinheiro. Então, não se, não se justifica né, uma sala de aula com 100 alunos e só 20 carteiras. Onde é que tem alocado esse dinheiro? Onde é que tem ido esse dinheiro? Então, isso aí é que deve ser investigado, e não o professor. É, e é um deputado que disse isso. Na verdade, esse deputado... Conforme dizem, foi eleito pelo povo, deve defender o povo, esse professor é parte do povo, esses alunos, esses miúdos são parte do povo, então eles estão ali para fiscalizar as obras do governo, estão ali para defenderem e criarem leis eh, que beneficiem o povo que os elegeu, mas não, eles estão ali para defender o partido deles. Então nós vemos que nem os próprios deputados, aqueles que se dizem no doutor, no que tange, no que concerne, sabem quais são os seus papéis. Eles não sabem nada, patavina nenhuma. Vamos ouvir de novo. Em Viana, estalagem e moagem saíram as ruas espontaneamente para exigir melhor ensino de qualidade e condições nas salas de aulas. Em volta está a promessa de novas carteiras e transporte escolares. A escola que entusiou... Eu vou parar aqui, vou recuar um pouco o vídeo, para vermos aqui a carteira. Há uma promessa né, de carteira. O vídeo não, não recua, mas não faz mal. É... Em Angola, tudo só fica na promessa, porque próximo ano vamos fazer isso, porque isso e aquilo, porque aquilo e aquilo, vamos ter metro vamos ter metro de superfície, vamos ter isso, vamos ter aquilo. Agora, lançar um foguete já estão aí a falar que vamos formar astronautas ou pessoal, que vamos resolver ainda o básico. Nós de nos gabarmos e anteciparmos as coisas, nós coçamos, isso é mau. O angolano tem que mudar o modus operandi. Principalmente esse governo, esse governo promete e nunca faz. É triste, triste. Porto Escolares, a escola 508 tem escassez de carteiras para o número de alunos matriculados este ano letivo. Dizem que a criança é o futuro do amanhã. O que entristece a menina Mariquinha da escola 508 é saber que numa turma de 100 alunos tem entre 20 e 30 carteiras. Nós queremos deixar o, o para que compram a promessa, para que dão nos carteiras, porque falam que nós somos o futuro da manhã. Então, espero que eles façam que isso aconteça, porque se eles continuarem assim, nós não vamos ter futuro, porque nós sentamos no chão, nós queremos uma boa... Uma boa educação, nós, nós pagamos na escola para fazer o quê? Para chegar, sentar e aprender. E também na escola não tem boas condições. Nas casas de mão já não se fala. É nem, mesmo que você meter a máscara, já sente muito cheiro. Numa sala somos 100 alunos. As carteiras são muito poucas. Só tem acho 30 ou, ou 20. Vou pausar aqui de novo para... Acrescentar algo. Nos anos 80, no princípio dos anos 80, os alunos já sentavam em cima de pedras ou levavam latas de leite nido vazias eh, como, como, como banco como, para se poderem assentar nas, nas escolas. Naquela altura, nos anos 80, no princípio dos anos 80, 82, 83, 84, 85, por ali, ainda se poderia entender: o país estava em guerra, eh, não havia. É, recurso ou condições que hoje o mundo uh, hoje nós vemos né nós nós nós nós temos visto uh, o mundo desenvolveu muito pronto e o barril do petróleo e outras coisas também não eram tão assim alto tão elevado como hoje hoje o barril do petróleo como, por exemplo, em Angola, o barril de petróleo está acima dos 100 dólares. Então, nós, há, há condições, há dinheiro. É, já não há guerra para justificarmos né, que foi alocado aí um montão de dinheiro para, para, para, para, para patrocinar ou. Suportar a, a guerra. Na verdade, estamos em paz. Então, há dinheiro, há condições. O problema é que não há vontade política desse pessoal que se diz ser governante, que na verdade governante não tem nada, são desgovernantes, é, são mentirosos, né? são mentirosos, desviam aquilo que é de todos nós, porque nós não sabemos onde é que vai parar esse dinheiro é, e há provas até aí restada. uma música do Eduardo Paim diz que. Que né, a carteira é lata de nido, né, lata de, de leite nido vazio. Okay. Então há provas disso. Nos anos 80, o pessoal já se sentava nas latas, nas pedras. Poxa, estamos em 2020, irmãos. Estamos em 2020. Assim, qual é o argumento que esse governo uh, vai dizer? Que não há condições, não há dinheiro, estamos em guerra, o dinheiro não chega para tudo. Então, olha, damos mais um tempo, mas próximo ano vamos melhorar. É sempre esse mesmo bilingue, sempre a mesma mentira. Não. Triste. Porque quando nós sempre chegamos cedo, não vamos encontrar mais lugar. Outros sentamos no chão. Às vezes eu saio da minha casa, ponho um alarme e chego lá cinco horas. E cinco horas, quando eu chego, vou ter que sentar a rasca. Vamos numa carteira, sentamos quatro pessoas. Esse problema é só da tua sala ou é toda a escola? Toda a escola. Toda a escola. Outros, quando chegam mais cedo, começam a, a tirar a carteira da sala dos outros para sentar na carteira deles. Ouvi dizer que vocês pagam para sentar numa carteira, isso é verdade? Sim, outro, outros colegas quando chegam cedo ocupam carteiras e quando outros chegam tarde vão começar a pedir dinheiro falando assim, se você quer sentar, vai ter que dar 50 e se não dá, vai sentar no chão. Vivemos distante, temos que deslocar cedo para sentar em bom lugar, nos prometeram da vez passada que vai ter transporte na escola, tiramos fotografia, me deram passe e até agora... A promessa não se cumpre. Então, hoje si... Vou parar aqui de novo. Até os canegues já deram conta que esse governo é bilingueiro. As promessas até agora não se cumprem. Prometeram um montão de coisas. Vão, vão, vão providenciar autocarros, é, e passes e coisas parecidas, mas até aqui nada. Népias. É triste. Triste chegar até na administração de Viana para ver se mudam ou não, se resolvem o nosso problema. Qual é o teu sonho? Eu sou sonho engenheiro petrolífero. E você? Eu sou enfermeira. Mas com, esse, com esses problemas que encontras não, vai ser difícil ser enfermeira. Vai ser muito difícil se eles não cumprirem a promessa. O pequeno Fernando, que sonha em ser empreendedor, conta sua trajetória de casa até a escola. Eu moro na Madeira, tenho que acordar 4 horas, 6 horas, a sala já está toda cheia. É comprar carteiras. Você se ocupaste de dois lugares, os colegas vão vir, vão tirar as carteiras. Porque eles, aí quem tem mais força é que lidera. Então nós queremos que nos atendem só e nos dão só carteiras. É que nós fizemos hoje. Não fizemos nada, não estragamos nada. Fomos calmamente pedir ao Ministério que nos desse só carteiras. Porque nós estamos a sentar a rasca. Qual é o teu sonho? Não se ha ser empreendedor.